E aí galera, beleza de tá com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera, nós vamos prosseguir. E perde o desafio que só... Vamos ver aqui o que vai acontecer. Já ver que os caras já estão dando risada, ó. Helicóptero caindo. Nossa, mano. Sério, cara, o um helicóptero... Nunca quando eu drop. Ah! <risos> Caraca, ele percebeu? Não! Meu Deus! Peraí, peraí, peraí, peraí! Vamos voltar. Eu nunca vi esse trem tão rápido assim, velho. Vai! Eu nunca vi esse trem nessa velocidade, maluco. Ó, ó, ó. Life. Ah, tchuc... Ob... <risos> Caraca, foi a polícia ali, velho. What, okay. <risos> Nossa, naquela me... Nossa, o cara passou em cima do cara. É coisas que só acontecem no Olha lá a câmera na mão. Você quer me matar? É. Vamos lá. Oh, nossa, ai. Caraca, ele ficou imprensado dentro do poste e o. Ó, ó, ó. Ó, o avião batendo na cabeça dele. Ó. Oh. Abre de novo, abre, abre, abre. E <risos> caramba. Vai Ué. <risos> Ô louco, o cara tá fazendo uma manobra. <risos> Caraca, velho Pegou o no um coquinho oh, O final ali, vai O final Caraca, saiu de onde isso aqui, velho Saiu de onde esse carro? Não dá, velho, não dá. É, mano, o cabaço foi faz... tava fazendo aquela missão do Trevor lá, que você pilota o avião, passa por debaixo das pontes. Ih, caramba, caiu outro. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó. Ó, ó, ó, ó. Ih, caramba, ficou torto. Eita, cacete. Nossa, onde ele tá? Que? Isso é imitação velho. Olha o helicóptero. Olha o helicóptero. Olha o helicóptero. <laughs> <laughs> <risos> Tem um cara que faz uma parada dessa Uma parada dessa bem legal no YouTube, mano Muito legal Caraca, aqui tá meio escuro, né, velho Otahec. What so antico... Você tá gravando? Falou. <risos> o oh, louco, mano. A mulher tá viva. Vai, vai vir mais um. <risos> Esse jogo é bom demais, né, mano? Na moral. Eita! Caraca, o helicóptero da polícia. Ih, ó o fogo. Sai daí, sai daí. Sai daí, cabaço. Sai! Meu Deus do céu. Vermelho. Parou. Parou. Deve ser, algum, deve ser algum meme dos Estados Unidos que eu não conheço. Eita! <risos> Esses glitches eram muito loucos. Oh, Ó, desafio, hein, mano. O cara vai tentar pausar lá em cima. Eu falei pausar, é pousar. Ô, oh, no GTA antigamente, galera. Que isso, velho? Sou... Missão é qual? Pai... No... muito burro, velho. Free. Your <laughs> Ah, isso eu já tinha visto no outro vídeo Ué, o que, é que tá acontecendo, velho? É o Michael lá, velho? É o Michael, é. Vai Nossa Nossa, mano É muito azarado, velho. Vai Ele tá tirando gás ali em cima, é um gás? Ó, oh, o bagulho vai, vai, vai, não, vai explodir ele. Meu amigo. É Cala ah lá. lá. <risos> é muito louco isso aí, velho. Ó o trap. velho. Uou. O mod do Júlio Nibis aí. nossa mano. não não você vai aprontar um cachorro <risos> ai meu deus Oh, não! My <risos> God, ai! Caralho. Eita! Só bateu o a... bracinho no. no, no. Bom, galera, vamos ficar por aqui. Talvez a gente assista aí o... os 10 minutos finais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima e fui!